Vem, Flor, vamos fazer um teste aqui, velho? De quê? Gravar para o YouTube? A gente está ficando sem vídeo. Porra, amor, não quero não. Porra, amor, não é porque a Ives não tá vindo para cá, a gente está no isolamento social, que a gente vai deixar de gravar vídeo. Essa quinta-feira a gente não, já não tem vídeo para essa quinta, amor. Vem para cá, vem gravar. Vai ficar bom, vai ficar bom, vem. Vem, rapaz, senão o pessoal vai deixar de assistir. Oi, gente. Fala, meus amores! Estamos de volta! Antes de tudo, clica aí, se inscreve no canal, dá um joinha pra gente, ativa as notificações, porque toda quinta-feira, se Deus quiser, tem vídeo novo no canal. E hoje... A gente tá aqui pra fazer um teste, pra ver se a gente consegue gravar de forma independente, mantendo o padrão de qualidade de tanto amor. É exatamente isso! O que você tem feito na sua vida pra você reinventar? Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas que a gente sempre tá acostumado a fazer, porque não vê outras alternativas, não vê outras possibilidades. No nosso caso, por exemplo, era o processo de gravar os vídeos. A gente acha que a gente não tem talento, vocês vão dizer se a gente tem talento ou não. Claro que a gente não tem tanto talento quanto o nosso videomaker, isso é fato. Mas a gente quer saber se durante a quarentena a gente consegue reduzir os nossos encontros justamente em virtude do isolamento social. E a dica é justamente essa, você conseguir se reinventar naquilo que você sempre estava acostumado a fazer de uma mesma forma, mantendo uma repetição, mantendo uma rotina. E aí de repente vem a vida e nos dá uma chacoalhada pra gente poder fazer diferente. O convite é esse, a gente tá fazendo aqui nosso primeiro teste, talvez seja a coisa mais desafiadora que a gente já fez no YouTube, que é gravar por conta própria. Então... Dá um feedback pra gente de se dá pra continuar gravando desse jeito. Vídeos curtos, claro, porque aí vai aparecer o costa no nariz, vai aparecer o suando e a gente não vai ter o nível de edição que a gente tinha antes, né? Desde o começo do nosso canal, a gente começou com o pé direito. Talvez esse vídeo nem vá lá, mas eu vou me desafiar. Ele vai, viu? E se ele for, você conta aqui qual tá sendo o seu maior desafio na quarentena. E como é que você está se reinventando na sua vida? Até o próximo vídeo. Assista aí, amor.